Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel, que você já mexeu com tabela de dados, se não, este é o momento e após que você vai se apaixonar pela tabela de dados. Toca a vinheta! O vídeo é novo, mas foi gravado no mesmo dia do anterior. Prova disso é a camisa e minha careca brilhante novamente. Então vamos lá. É um modelinho simples onde eu tenho aqui, por exemplo, receita bruta, alíquota, um determinado cálculo de impostos, ó, que é feito com base na multiplicação. Esquece isso daqui. Isso daqui é um modelo que eu fiz para colocar o um exemplo. Eu diferenciei as minhas células onde eu tenho entrada de valor daquelas que eu tenho a construção de fórmulas. No meu caso aqui, as fórmulas de entrada de valor, ou seja, aquela que eu vou digitar o valor, elas são pintadinhas de laranja e as minhas células onde eu tenho uma fórmula escrita eu deixei em branco. Aí vai uma dica de usuário de Excel. É bom diferenciar porque você sabe mais ou menos aonde que você vai clicar. para você que está acompanhando uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, isso daqui é essencial porque é análise de cenários ou análise de sensibilidade. Tá? Então fique esperto aí para não entrar mosca na boca. Para saber quanto que eu vou pagar de imposto, quanto que eu vou ter de lucro unitário e quanto que eu vou ter de lucro total, eu tenho 2,55. 6.45 1.61.25 Beleza? E se eu quiser saber para 16% Como é que eu faço? Basta eu vir aqui Trocar para 16, certo? Mudou os valores aqui Eu venho aqui e coloco Eu posso fazer desse jeito? Posso fazer desse jeito Vai demorar? Vai demorar Se está sujeito a erro Demais Se eventualmente Depois que eu fiz toda essa análise pessoal Eu venho aqui e falo que o meu custo de produção é outro Ou minha vendas é outra Todo esse cenário que eu montei aqui Não vai servir para nada Na célula de baixo Que eu deixei no meu, no meu rodapé aqui Eu vou fazer referência ao meu modelo e vou indicar qual que é a célula que calcula o imposto, 2,55. Ou seja, no meu modelo é onde eu tenho certo cálculo de imposto vocês estão vendo na TV aí. O lucro é a célula B7 e o lucro total é a célula B9. Com isso daqui, pessoal, vocês concordam comigo que eu montei uma matriz aqui, ó. E observei ainda que eu fiz a seleção da minha base de dados. Você vai clicar aqui, aba dados, aqui em cima. Nós vamos utilizar aqui, ó, teste de hipóteses. Hoje eu vou falar da tabela de dados. Então, vou clicar na tabela de dados e vai abrir esta tela de apoio, onde eu tenho que informar para o Excel duas informações. Tá vendo aqui que tá escrito célula de entrada de linha? Então, você vai trabalhar apenas com células de entrada Na minha matriz. Observe que eu tenho aqui os valores variando no uma mesma coluna, ou seja, esse célula de entrada de linha que eu vou deixar quieto, não vou mexer e vou colocar aqui ó célula de entrada de coluna. Eu vou colocar esses valores aqui? Não, esses valores são valores que eu vou atribuir à minha célula de entrada. No meu modelo, aonde está a célula de entrada de alíquota? Está aqui. Cadê? Que eu tô ficando louco? Tá aqui. Quando eu dou ok, automaticamente ele já vai gerar todos os meus cenários de imposto, lucro e lucro total. Se a senhora eventualmente precisar mexer aqui na quantidade de vendas, falar que vendeu mil, não tem problema. Ele vai recalcular os valores, evidentemente, que dependem da célula de vendas. Existe a possibilidade de eu cruzar duas variáveis de entrada? Sim, né? Senão não estaria perguntando. É o exercício número 2, que está aqui abaixo da tela de vocês. O que, que eu tenho no exercício 2? Exatamente a mesma coisa, só que em vez de eu ter uma variável de entrada, como eu tenho aqui, eu tenho duas. Tá vendo aqui? Pronto. Agora tá acima da minha jaca. Então agora eu tenho duas informações de entrada, custo de produção e alíquota. O que, que eu tenho que fazer para o Excel entender a análise que eu vou fazer? Eu sempre me perco se eu estou nessa ou nessa. Eu vou indicar para ele qual é a minha célula de resposta. Então eu vou vir aqui vou dar um igual, ó. é o lucro, lucro, sem o lucro total. Vem aqui e coloco e preciso indicar quais são as variáveis de entrada. Esses valores aqui, eles não são as variáveis de entrada, eles são valores que eu vou atribuir à variável de entrada. Vou dar um Enter, a mesma ladainha da primeira parte do vídeo. Sem, no caso aqui, mover os negócios, é só para selecionar. Esse mouse, ele continua uma bosta. Eu vou vir aqui em Dados, Teste de Hipóteses, Tabela de Dados. E aí, novamente, vai aparecer essa tela de assistente aqui. Se eu observar aqui na minha matriz, qual é a variável de entrada que está variando numa mesma linha? Quem que é? Alíquota. Então, venho aqui no meu modelo, eu seleciono qual que é a célula de entrada de coluna que está variando. Você seleciona o curso de produção. Você vai pegar e vai dar o um Enter. Automaticamente, ele já calculou aqui quais são os cenários para o meu custo de produção e para a minha líquida. Então com isso você consegue aí ter um panorama, uma análise de sensibilidade, uma análise de cenários do que vai acontecer com determinada variável de saída se eu mexer na variável de entrada. E você pode utilizar isso para gerir cenários nos seus relatórios. Beleza? Tá vendo? Que a cada F2 que eu dou na minha planilha, os valores se recalculam. Isso aqui ó, se chama pau. Vai dar pau. Se o senhor se empolgar e construir trocentas tabelas aí dentro do seu modelo, vai dar pau. Então o que eu recomendo você fazer? Você vai vir aqui em fórmulas e aqui no canto direito, ó, pessoal, vai ter opções de cálculo. E aí você pode selecionar aqui, ó, automático, exceto tabela de dados. Desabilita essa função, mexe no que tem que mexer e aí você gera a sua análise com mais segurança aí. Beleza, pessoal? Tá nessa daqui agora, né? Eu sei que uma bosta hoje. No vídeo passado eu estava sem o meu celular, agora eu consigo ver aqui. A data da próxima turma tá? começa no dia 29 de 1. Tá? O curso se chama Ferramentas do Office. Como é que funciona? São aulas semanais, toda segunda-feira das quatro e meia às 6 e meia. Eu sei que o horário é uma bosta, vai ser difícil de se assistir ao vivo, mas não tem problema. Você pode assistir quantas vezes e quando você quiser aí pelo sistema. Ah, a gente está também com a certificação do Excel. O PSED agora é um centro credenciado junto ao Microsoft e a gente pode aplicar a prova que fala se você sabe mexer no Excel, no Word, no PowerPoint ou não. Então, se você quer essa certificação, coloca a animação aqui também no meu Dedinho entre em contato com a nossa simpática equipe de atendimento para que a gente possa te dar maiores informações. Se inscreve no canal, dá like no vídeo, dá like no YouTube para que a gente consiga fazer aí o remeleixo. Gostou? Tem sugestão, crítica, xinga, manda lá também que o pessoal vai passar para mim. Muito obrigado. Um beijo nas meninas e um chute nos meninos. Até o próximo vídeo.